era para ser uma DLC pelo que a gente andou pesquisando, só que o processo de desenvolvimento da Ubisoft foi tão grande que essa DLC acabou se tornando um jogo, então eles tomaram a decisão de tornar essa DLC um jogo e ontem eles anunciaram que ia lançar hoje um vídeo para a gente dar uma olhada aí uma ideia de como é que vai ser a vibe desse novo The Crew Motor Fest que antes era um rumor e hoje é realidade. E eu vou mostrar para você um pequeno vídeo aí no final dessa corrida para você ter suas conclusões a respeito desse novo game. Por enquanto a gente tem poucas informações, você vai ver que é um vídeo bem rápido de 40 segundos, mas tem algumas coisas que a gente pode discutir nos comentários aí. Por exemplo, a gente sabe que ele vai lançar esse ano, né? Mas não tem data assim como o novo Forza Motorsport, mas ele vai rodar nas plataformas antigas, né, entre aspas, né, que são o que nem PS4, e Xbox One eu gostaria que você deixasse nos comentários o que, que você acha desse The rodar nas plataformas da geração antiga, se vai ter algo que pode afetar a experiência de quem vai jogar nas plataformas mais novas, será que eles tiveram tempo de otimizar esse jogo para várias plataformas ao mesmo tempo a gente vê que o Forza Horizon 5 tem alguns problemas nas plataformas passadas né, porque o Forza Horizon 5 tem um nível de gráfico e detalhes muito grande que a geração passada passada não consegue rodar e é por isso que o novo motor esporte os desenvolvedores tomaram a decisão de não lançar o novo motor esporte para as gerações passadas porque o pessoal ia penar principalmente quando vai chegando aquelas atualizações os consoles da geração passada principalmente Xbox One o S começa a sofrer um pouco só para você ter uma ideia nem o novo Need for Speed o Unbound teve a audácia de lançar o seu jogo para os consoles da geração passada mas se você se você ver o trailer a seguir dá para você ter uma ideia de que o nível de gráfico desse novo The Crew talvez não é de uma geração atual, deixa aí nos comentários o que você acha. E aí, o que você achou do clipe do novo The Crew Motor Fest? Pelo que eu vi, a galera do PC vai poder se inscrever para testar o jogo, mas até onde eu sei, só a galera que jogou o The Crew 2, jogou um 1 também, a galera que se dedicou mais o game, vão se cadastrar no site lá e vão poder jogar o teste que a partir de amanhã a galera vai poder receber. Então se você recebeu o game, deixe nos comentários o que você achou. E eu vi também que os desenvolvedores desse Novo The Crew, eles querem fazer algo parecido com Forza Horizon, que eu acho muito bacana. Eles querem se aproximar mais da comunidade dos jogadores, pedir feedback para melhorar o game. Isso é muito bom. Parece que os desenvolvedores querem aparecer mais, assim como é no Forza Horizon. As interações que a gente tem com os desenvolvedores todo mês, eles querem criar um Discord também para ter mais interação, pegar feedback da galera e melhorar o jogo. Acho muito bacana porque dá para ver que essa desenvolvedora quer trabalhar com esse jogo e quer melhorar ele eu estou torcendo para ser um bom jogo eu não vou me inscrever nesse programa porque eu não tive muita experiência com esse jogo eu vou esperar o lançamento dele que vai ser esse ano me surpreendeu pelo fato do jogo ser lançado esse ano e no ano passado a gente não teve nenhum feedback a respeito mas acredito que é porque esse jogo ia ser uma DLC né e eles tomaram essa decisão de tornar isso um jogo então essa decisão deve ser recente eu só espero que a física dele Tenha uma certa evolução Aquela linha de traçado Que fica em cima do carro, eu acho horrorosa A gravidade do jogo Também é um pouco estranha, mas é um jogo Bacana, né? Bacana Ver que esse jogo tá em processo De evolução, é uma franquia Que a desenvolvedora está apostando Não tem um suporte igual o Forza Mas pelo que a gente vê, a equipe Quer evoluir, e diferente do Need for Speed, parece que Esse The Crew, ele quer se aproximar um pouco mais do Forza, né? Quer ficar meio que parecido. Se você ver esse clipe aí, não dá pra gente ver aquelas motos, aviões que o pessoal ficava andando, e nem mostrou um body kit exótico, né? Então acho que ele quer se aproximar mais do Forza do que do Need for Speed. Interessante isso. Deixa aí nos comentários o que, que você acha. Deixa aí nos comentários você que jogou desde o começo, ou até mesmo você que não teve a oportunidade de jogar, se você tivesse a oportunidade de mandar o feedback aos desenvolvedores, o que que você gosta que eu de novo nesse The Crew. Tudo que eu quero no jogo é uma física agradável e um modo online bacana que dê para a gente customizar da forma que a gente quer. E fica ligado no canal, se inscreva porque eu vou estar pesquisando mais informações sobre esse novo The Crew aí. E se você é novo não esqueça, na descrição tem lista de dicas do Forza Horizon 5. E vamos falar de Forza Horizon 5, hoje chega o Update 17 tá? do Automotivos Japoneses, só que o evento sazonal só vai atualizar na quinta-feira. Se você não viu os desafios do evento sazonal do Update 17 do Automotivos Japoneses, eu já postei no canal. A gente vai ter novos adereços para o Event Lab, para quem gosta de fazer aquelas corridas, construir cidades no Event Lab. A gente vai ter vários itens de temática de estacionamentos japoneses para você fazer aqueles encontros, vai ser da hora. Certeza que o pessoal vai fazer um esquema tipo Veloz e Furioso em Tóquio. Nos eventos sazonais a gente vai ter dois carros novos. O Nissan Z2023. E um Toyota Sport de 1965. E dois carros reciclados que é o Toyota MR1995 GT2. E o Mitsubishi Galante. Eu tenho quase certeza que esses carrinhos antigos vão ser top tração traseira classe A. Certeza. E o bacana a gente vai ter 23 novos rodas, tá? Com certeza o Horizon 5 tá reciclando essas rodas aí lá do novo Forza Motor Sport. 23 novas rodas no Forza Horizon 5. Tomara que venha uns modelos bacanas. Já tem muita roda nova legal no Forza Horizon 5. Em termos de correções de problema não vi nada interessante. Só questão de estabilidade para PC. Melhorias para GPUs da Intel. Correções gerais de desempenho e estabilidade, mas não especificou o que realmente é isso. Tem um bug que a gente tá tendo no Honda NSXR 1992, que quando a gente coloca o body kit, fica todo bugado quando você coloca o design, esse problema foi solucionado. O bacana desse update aqui, é já de cara, já vai dar pra gente pegar o Nissan Z2023, nesse primeiro evento que vai ocorrer na quinta-feira, que eu faço lá na Twitch, traga aqui pro YouTube depois, link tá na descrição da Twitch, e na capa desse update tá o Nissan GTR Nismo tá, então fica ver, tem muito carro bom pra gente pegar nesse update Update Tem Honda Civic Coupé, tem Honda NSX RGT, tem muita coisa boa. Se você não conferiu tá aí no canal, dá uma espiada depois para você ver esses prêmios que a gente vai poder pegar nesse update de automotivos japoneses. Lembrando também que eu postei já o segundo episódio da nossa série de Forza Horizon 3. Então dá uma conferida lá depois. Pelo menos um dia da semana eu quero trazer um episódio da nossa série para não ficar muito saturado. Deixa aí nos comentários também o que você achou desse novo The Crew. Eu confesso que eu não fiquei muito empolgado. Ultimamente esses jogos de corridas que estão sendo lançados, principalmente dessa categoria de Forza Horizon. Eu sinceramente perdi as esperanças, mas eu torço para que eles sejam bons. Então é isso, deixa o like e manda o salve. Nos comentários, se você não é inscrito, já se inscreva na descrição do vídeo, tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você, tem dicas do Forza 7 também, e até o próximo vídeo.